fica muito bonita na decoração da nossa casa ou simplesmente poder oferecer a alguém como um lembrancinha. Quero convidá-lo se não está inscrito, inscreva-se e ativa o sininho para receber as notificações e partir com os amigos que ajudam para o seu canal. Vamos ver o passo a passo. Vão precisar de tecido à vossa escolha, agulha com linha da cor do tecido, tesoura, cola quente, um vaso, recipiente de plástico. Parece um vasinho decorar com estas pérolas amarelas que mais à frente eu vou explicar. Argila ou areia para poder fazer peso no vasinho. Um laço e uma estrela pequenina e também os moldes. Por baixo deste vídeo vou deixar ficar um link que ao carregar vai direto aos moldes que está no blog. E os moldes são um com diâmetro de 20, com 19, 18... 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 e 6. São estes os moldes. Eu já tenho os meus moldes cortados. Eu pego no tecido, do lado do avesso, coloco o círculo em cima, risco com o lápis e recorto Agora com a agulha enfiada e um nó na ponta, numa delas, vou buscar um círculo e vou iniciar do lado do avesso e vou espetar a agulha de cima para baixo, fazendo um ponto de aninhavo na beirinha, por todo ele, para formar um fuchico. Vou alinhavar por todo. E vou acabar colocando a agulha para cima do lado do avesso. Agora vou puxar a linha. Estou a formar o um fuxico. Agora arranjo aqui dos lados para poder ficar bonito. Vai ficar assim. E agora vou rematar. Fica assim o um fuxico. E agora vou fazer os outros todos. E já mostro. Eu já fiz o fuxico de todos eles eu vou montar vai ficar assim aí vou reservar isto é um pote de plástico e é de pastilhas elásticas e eu já decorei aqui esta parte e vou acabar portanto isto são meias pérolas amarelas autocolantes colo e fica assim eu vou colocar argila, mas vocês podem colocar areia. A argila eu coloquei só até metade do pote, porque é só para fazer peso. Acho que não há necessidade de vir até cima. Agora com a cola quente, vou colocar aqui cola. E vou colocar o maior no meio. Tentando não colar o segundo, só mesmo o tecido de baixo e não o de cima. E agora vou colocar os outros, do maior ou mais pequeno. No meio. Coloco em cima, mas não aperto muito para eles poderem ficar soltos. A cola no laço e colocar em cima, e esta estrelinha vou colar aqui embaixo. Como viram, é muito fácil de fazer. Espero que tenha gostado. E se gostou, clique em gosto e partilhe com os amigos para ajudar a crescer o canal. Muito obrigada por ter assistido e até breve. Beijinhos!